Quando eu vier, todas vão pedir um react e dar um dinheiro É a fila do Zé, que quando inicia a live vocês vão ser os primeiros Que me acompanham a maior tempo Os primeiros que acompanham o, o Zé do Bigodão Yeah, yeah, yeah, o do Bigodão Yeah, yeah, yeah, o Zé do Bigodão, yeah, yeah, yeah. O Zé do Bigodão. O Zé do bigodão, yeah, yeah. O Zé do bigodão, yeah, yeah, yeah. O Zé do bigodão, yeah, yeah, yeah. O Zé do bigodão, yeah, yeah, yeah. Ai, o Zé do bigodão. Yeah, yeah. yeah, yeah. ah, ah, ah, ah. Quando tiver gameplay, eu vou trazer todos os nós pra jogar comigo enquanto vocês veem. Quando o Roller React, eu vou gravar e postar. Ah, ah, só pra vocês verem. Diano, é ano, The Voice é. Mandei parar no mal de pé. Yeah, eu só não assisti quem não quer Porque tá perdendo bastante bunda mole desse crash Vem me dar dinheiro Eu sou metaleiro Gênio, bigol, No mundo inteiro Vem me dar dinheiro Eu sou metaleiro Gênio, bigol, No mundo inteiro Quando eu vier Todos vão pedir um que te dá um dinheiro Eu tenho ah, Que Quando inicia a live Zé Você é do bigodão do... Yeah, yeah, Eu yeah. O Zé do bigodão Yeah, yeah, yeah O Zé do bigodão Yeah, yeah, yeah O Zé do bigodão, yeah, yeah. O Zé do bigodão. Yeah, yeah.